Praia de Fall, 1 de Junho Enfim, cara, eu sou o Dantes E, cara, pra você que não sabe o que é Praia de Fall Assiste o vídeo até o final Mas é o seguinte, cara O que é Praia de Fall? São os caras nazistas do fortian Lembrando, nem todo mundo que participa do fortian é nazista Tanto que eu já entrei lá e é só um fórum, cara Onde tem vários assuntos Igual o Reddit, por exemplo, mas as pessoas demonizam porque é um pouco mais escondido e tal. Hein? Não é tudo só nazista. Ah, só não sei o que, só gente nazista, racista, não sei o que. Não, não foram como qualquer outro. Mas enfim, tá espalhando aí que esses caras vão postar no Twitter. Coisas, tipo, com coisas muito pesadas que eu nem vou falar. Porque senão não gente toma aquele Trai, que maravilhoso, né? Todo jeito que o YouTube tá. Mas são coisas bastante pesadas, velho. E tipo, mano, violência e tal. São coisas bem pesadas. E esses caras vão atacar LGBTs. Vão mandar vídeos bem nojentos na DM. Nesse caso. o privado desses caras, segundo algumas pessoas que estão espalhando essas notícias. E aqui, cara, é agora que vem o esquema, mano. Estão compartilhando várias threads aí de como se proteger e tal. E algumas dicas que estão dando. É que, tipo, você tem que trancar a sua conta, não sei o que vocês estão tá falando. E, tipo, tem gente que vai desativar não, a conta do Twitter, vai desativar. Até esse, nesse negócio de, de Pra de focar vai. Vou desativar mesmo a conta, tá ligado? E, que, tipo, tem que deixar ninguém mandar mensagem do seu privado e tal. E que, se mandar, não é pra clicar em nenhum link. E aquilo. Pra tomar várias precauções pra você não receber esse tipo de coisa. E aquilo, velho. Então, estamos dizendo. Que quem tá fazendo esse negócio de praia de fall aí? São as mesmas pessoas que botam vídeo nojento em fan. -camp. Pra você que não sabe o que é fancam? É aqueles vídeos chatos de K-pop que eu detesto. hoje nem tem Twitter, né, mano? É, cara, eu uso sem nem ao menos logar no Twitter. Como não dá pra ver, entendeu? Porque nas princípias tem aquele login, enfim, né, mano? Voltando o assunto. Realmente, cara. Esses caras botam vídeos bastante nojentos no final dos fancams, cara. Que Foi um problema, inclusive, que o Goulart disse. E é aquilo, estão dizendo que esses caras que estão fazendo Pride Fall, realmente São os caras que fazem esse tipo de coisa Eu acho que isso é verdade, porque realmente um negócio leva a outro, tá ligado? É, tipo, realmente esse negócio nojento no, na FUNKAN É quase a mesma coisa que o Pride Fall Só que o, o FUNKAN vai afetar só que aparecer o grupo e tal Só que agora o Pride Fall vai afetar todo mundo Todo mundo, né? Incluindo gente que não é LGBT, a gente que não faz parte de movimento e tal e aqui tem um grande problema isso né? Por exemplo, a revolução automática. Você tá passando lá no seu lá e do nada aparece um vídeo desses caras. Que são vídeos bastante estranhos aí, como estão usando, como compartilhar uns vídeos. sinceramente eu duvido um pouco, cara. Porque eles vão ser excluídos, né, mano? Mas é aquilo, os caras literalmente estão querendo fazer uma raid no Twitter. Os caras vão invadir mesmo. Vão invadir para derrubar o negócio. E, tipo, isso aí, né? Aquele negócio, né? para derrubar o orgulho gay, tá ligado? Porque agora com o Covid... As pessoas já não podem ser na rua no orgulho gay e agora, né? Você tem o Twitter. E agora até no Twitter vai ter os caras tentando subir deles. Então é normal que as pessoas estão tentando se proteger muito, tá ligado? E os caras estão tentando se esconder esses caras. Mas é aquilo. Como disse um cara aí, mano. Realmente, Estão dando eles fazem essa ameaça, mas nunca fazem de verdade. E é aquilo, mano. As pessoas me preferem trancar a conta, sei lá, o que. Não vai que é verdade mesmo. Nesse ano, os caras realmente vão fazer esse tipo de coisa? Eu não sei, cara. Mas é aquilo, mano. Só espero que não tenha, né, cara? Porque é um negócio bastante bizarro, hein? Que tá vindo dessa galera do é né? Inclusive, estavam dizendo que os caras iam compartilhar o seu nome e onde você mora. Mas, inclusive, o cara que começou esse negócio aí dessa raid, que organizou essa, essa raid... Ele já disse que não, não vai ter nenhum dox, não vai ter nada de compartilhar informação, cara. Então, as vocês também tem um curtir naquele medo de, ai, meu Deus, será que eu vou revelar onde é que eu moro? Ai, não sei o que. Então, é aquilo, cara. Não é tão assim. O ficar gente, que não vai fazer isso. Mas é aquilo, cara. Se você gostou desse vídeo, mano, compartilha pra com mais gente, pra, né? Se vocês saberem disso, se protejam também. Então é isso, gente. Tchau, galera.